A FPT Industrial está apresentando um motor sustentável, 100% a gás, e que garante o mesmo desempenho diesel. André, explica para a gente como é que funciona esse motor. Não, esse motor funciona como fosse um motor de um carro, de um automóvel. A única diferença desse motor, no caso, é como que a gente injeta esse combustível e qual é a origem desse combustível. Uma vez que combustível de origem fóssil, que vem do petróleo, no caso o diesel, é um recurso finito, a nossa ideia é apresentar um conceito para o agricultor, onde ele, na propriedade dele ele pode produzir o próprio combustível. Então, e o jeito que a gente trabalha a combustão desse motor é que mantém esse desempenho que é similar a um, combust... um motor a diesel. É, é só gás natural? Não, esse motor ele pode trabalhar com o gás natural veicular... O GLP, né, que é o liquefeito de petróleo e também, o, no caso da novidade que a gente está apresentando, o biometano, que é um gás que vem de origem do biogás, que é aquele através de biomassa, de, de decomposição de matéria orgânica e é tratado e você fechando essa cadeia de se tornando sustentável. É importante dizer que ele não é flex, né? ele não opera com diesel, opera só com gás. É, é correto, ele não é flex, ele trabalha somente com gás. Então, é, diesel, que é, ele não mistura os dois combustíveis, então vai trabalhar só com gás e na versão diesel, só com diesel. E quais máquinas ele está equipando? Esse motor foi apresentado junto com a New Holland na, na AgriShow, trator New Holland conceito a biometano. Então, por enquanto, ele está em fase de teste, está sendo apresentado a nível global, mas o motor a gente está trazendo aqui para a Expo Inter. Já tem alguma coisa de resultado de quanto geraria em termos de economia? De economia em relação ao diesel convencional é 30% mais econômico em termos de custo para o cliente em relação à produção do biometano e do gerador e um aspecto importante é que ele é quase 50% menos poluente que o motor a diesel, isso que é a grande sacada, em vez de você adequar muita tecnologia para tratar o diesel, na, na, na, na, devido às, uhum. a, a, a, ao nível de emissão, né, das regulamentações de emissões, por si só o gás já é, ele é menos poluente. Quer dizer, é, economia é, polui menos e pode ser uma boa alternativa para o produtor que o diesel está muito caro, às vezes tem épocas que né, chega a onerar a sua produção, enfim, né? É, pensando também que a, a matriz energética, né, de maneira geral, ela vai mudar é, dentro da FPT industrial e também acredito de, dos outros fabricantes de equipamentos tem essa noção de eletrificação, o, o, essa questão de recursos finitos é, torna-se uma opção viável para ele e, por que não, ele poder, ter, ele poder produzir seu combustível dentro da sua propriedade, ter essa independência é, é, fora do, do combustível fóssil. Perfeito, meio ambiente agradece, né? Obrigada, André. Eu agradeço, é, sim, o ambiente realmente agradece. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.